Uh, um, como posso dizer, uh, definido a partir uh, uh, uh, de um universo de interações no qual emerge um mercado, um mercado ilegal de lotes. Né? Um, mercado, um importante mercado ilegal de lotes. Né? Essa uh, uh, uh, essa constatação, ela não é nova, não é? Num primeiro momento... Uh, num primeiro momento... Uh, você já está projetando, não? É, tá, não, tô, tudo bem, não precisa ainda, mas obrigado, Pode deixar aí. Uh, uh, num primeiro momento, uh, foi observado justamente uh, a participação desse comércio ilegal de lotes, desses agenciadores do chamado mundo do crime, uh, no... Uh, uh, no, no comércio, no varejo desses lotes. Quer dizer, é o loteamento no atacado, mas o comércio no varejo, de forma que é o rendimento familiar das famílias que compravam esses lotes, que é, é, é, funcionava aqui como fonte dos rendimentos desses negócios ilegais. Né? Uh, no entanto, depois, uh, já é possível observar que esse, a, a participação desses agenciadores ligados ao então chamado mundo do crime, não é, uh, passam a, a, a se, a se uh, uh, uh, introjetar dentro de arranjos institucionais, nos quais o próprio crime passa a ser um elemento de viabilização dos grandes negócios na metrópole, não é. Uh, recentemente foi defendido um trabalho lá no programa de pós-graduação em Geografia Humana da, da Universidade de São Paulo, uh, o trabalho do Joaquim Campolim, eu estou vendo aqui, tem colegas, o Gustavo a Isabel, que participaram dessa banca, não é? uh, a professora Sibeli também, é? uh, no qual uh, uh, justamente uh, o, que, o que esse trabalho uh, descobre é justamente a participação, a participação do primeiro comando da capital na intermediação e na negociação de terrenos de uma comunidade com uma grande construtora, né, com uma grande incorporadora de capital aberto, né, para a viabilização da continuidade de construção de um dos empreendimentos mais luxuosos da, da, da centralidade dos negócios da capital paulista. Né. E o que eu procuro trazer aqui, uma, talvez uma terceira, um terceiro arranjo que envolve aqui as práticas ilegais na base e no fundamento dos grandes negócios implicados na produção do espaço urbano da cidade como negócio atualmente, uh, talvez seja a possibilidade de uh, uh, uh, compreensão uh, de um universo, de nexos, entre essa atividade imobiliária ilegal e a configuração uh, de projetos institucionais, não é? elaborados no âmbito da esfera pública. Portanto, aqui, um tipo de associação entre Estado e mundo do crime que vai operar né, no âmbito das formas de produção e reprodução do espaço urbano da metrópole atualmente a área para qual a que foi se tornou objeto dessa pesquisa é uma área justamente da zona sul de São Paulo né, e que de certa maneira aqui contribuiu para tentativa de compreensão aqui dessa nova modelagem aqui da relação entre uh, Estado e mundo do crime ou seja uma, talvez uma nova modelagem aqui do Estado em suas margens para usar empregar um ter um termo aqui da etnografia da Vina Das é? e justamente essa área é uma área uh, é uma área protegida por diversas camadas da legislação ambiental, não é? uma área é, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Paulo, tá? e destinada, no plano diretor estratégico do município de São Paulo, a se tornar um parque, como vocês podem ver. Justamente essa área está identificada, essa área está identificada aqui no mapa, verdade, a, área, a ampliação ali da área é o projeto de parque, que aparece e é nessa área, numa gleba do parque especificamente. Talvez você puder passar para o próximo. Isso numa gleba dessa dessa área do parque em 2017, a Secretaria do Vejo do Meio Ambiente identifica a presença de uma ocupação irregular. Né? Uh, essa ocupação se iniciou numa área hoje grafada como Zepan. Zepan é uma nomenclatura que talvez seja um pouco específica para quem estuda ali a, essas questões, mas significa Zona Especial de Proteção Ambiental. Tá? É, começou em 2015 nessa Zepan, tá? E, e se mantém sendo a, a, a ocupação mais densa de toda, de toda a, a essa área. Não é? Mas após um período, período inicial de ocupação na ZEPAM, é, o fracionamento e o comércio Ilegal de lotes avança sobre a área grafada como ZEIS. Também outro termo bastante específico, que significa aqui zona especial de interesse social. A diferença entre eles é porque na a, a ZEPAN, a Zepan não, não é possível construir ou fazer qualquer coisa, Ela é uma área para preservação ambiental exclusivamente, e a ZEIS, que é a Zona Especial de Interesse Social, acolhe a possibilidade de construção de uh, uh, moradias uh, uh, de interesse social uh, ou de mercado popular. Tá? Uh, e, e como a gente pode ver pela imagem, pode deixar mesmo pode deixar isso mesmo. Como a gente pode ver pela imagem, a, a, a área marrom aí na imagem, ela é a área grafada como Zeis e a área verde a área grafada como Zeppan, tá? Uh, a maior parte é, é grafada como Zeis. Inicialmente não previsto no plano diretor. Isso foi feito, isso aparece após. Isso é, é da lei de zoneamento de 2016, o plano diretor de, de 2014, tá? Uh, e após uh, uh, uh, 2020, veja, uh, essa área continua a enfrentar a ação de comerciantes ilegais. Por que 2020 é, uma, é um momento importante aqui? Por Porque até 2020 a área estava em litígio, o que de certa maneira isentou a prefeitura de ações mais diretas na área. No entanto, após 2020, a própria, uh, uh, uh, enfim, a prefeitura tem ganho de causa, Uh, acaba o litígio em torno da área, a prefeitura pode agir, e, no entanto, ela não vai. Ela, ela continua havendo o comércio ilegal de lotes na área de Zeis. Isso nunca aconteceu na Zepan. Zepan foi uma ocupação. Tá? Uh, e, isso, e essa ocupação uh, uh, uh, que continua. Enfim, sustentou o uh, um aumento da população na área de uma velocidade muito maior do que aquela que vinha acontecendo na Zepan, se manteve até 2022, este ano, portanto, quando, quando a, a prefeitura dá início às obras de construção de, construção, uh, de um conjunto habitacional que deve entregar 3 mil unidades. Tá? Uh, nesse momento, nesse momento, Uh, o próprio início das obras, quer dizer, um, um, e um conjunto de medidas para a remoção da população residente na área e a ação de grupos extraoficiais, vão aqui, parecem convergir aqui para a viabilização do arranjo produtivo. Né? Uh, em julho, a promotoria, a promotoria do Meio Ambiente da Capital uh, emite uma recomendação de suspensão das obras, né, em função de irregularidades na ação da Prefeitura. Não é que, havia, que já vinha trabalhando, vinha trabalhando uh, uh, para, justamente, uh, uh, havia começado as obras numa área sobre a qual não, não, não se tinha clareza, a destinação, afinal de contas ela tinha sido desapropriada para se tornar parque e estava e e, e sendo alvo de, um, um, enfim, de obras. Não é? E é quando, então, se descobre que a prefeitura havia iniciado as obras sem a, sem a, a, a instalação e a convocação de um conselho gestor de zeis e ainda, e ainda sem a aprovação do Graproab, que é um órgão estadual que, que, é, é, que regulamenta toda e qualquer obra uh, para a uh, produção de habitação uh, no estado de São Paulo e a prefeitura havia iniciado sem essa autorização. Ou seja, estava claro a, a intenção de avançar o mais rápido possível e a essa altura a terraplanagem em andamento numa área que tinha nascente. Há, inclusive, a ideia de que a prefeitura, inclusive, chegou a aterrar algumas nascentes nessa área de manancial com o trabalho de terraplenagem. Bom, nesse, e é, portanto, em 22 2022, em 2022 também, com o início das obras, que algumas ações de remoção e inibição começam a funcionar, então, na área grafada como os EIS, né? E como essas ações de retirada ocorrem simultâneo ao início das obras, né? a própria e aqui a própria terraplenagem passa a ser utilizada como um instrumento de deslocamento dessa população. Né? É, para que se tenha uma ideia de como o deslocamento de terra foi utilizado como instrumento de coação e abandono da, da, da área. Passa mais um, por favor. Nós temos aqui algumas imagens na qual essa, essa, a própria terra era colocada no limite da casa das pessoas, quer dizer, justamente fazendo com que a, toda a água, a terra e, e o risco justamente implicado nisso... Muitas, essa é uma foto recentemente tirada, lamentavelmente, eu, eu perdi as fotos anteriores, no qual era uma área que tinha muito mais casas e que foram removidas justamente por isso. Ou, em um conjunto de outros aspectos, usados de forma muito pouco republicana, diria, para dizer o mínimo, foi mobilizado nesse contexto. Quer dizer, um, um, o, uh, o auxílio aluguel, por exemplo, uh, foi, foi, dado, foi oferecido para que as pessoas saíssem de casa, ou seja, ele não é um instrumento implicado na remoção, mas, sob ameaça e coação, Uh, era oferecido para que as pessoas aceitassem seis parcelas do auxílio aluguel de uma única vez para sair sob o risco de ter, serem expulsas depois uh, sem poder receber. Né? Isso em meio a um contexto em que a destruição de casas já havia começado. Muitos casos de pessoas narrando o fato de que elas saíam para trabalhar quando voltavam a casa estava destruída. Os tratores já tinham... Isso a própria construtora que está trabalhando na, na área fazia. Não é? Uh, além de relatos como o patrulhamento ostensivo, coisa, as pessoas né, chamam os policiais de preto, né, que eles circulavam com carros, USVs, armamento pesado nas ruas da, da, da ocupação, causando todo tipo de, de, de constrangimento. E como, né, aqui pra, talvez um, um dado marcante, é que nesse momento inicia-se na comunidade um processo de cobrança de dívidas, justamente por parte daqueles agenciadores ilegais que agora vem cobrar as dívidas. E, impossibilidade de pagar as dívidas, essas pessoas saem. Ou seja, dispositivos de natureza né, criminosa, mobilizada por grupos uh, uh, uh, extra-oficiais, né, uh, passam a ordenar esse, a, essa movimentação demográfica de atração e depois de repulsão. A área se torna, nesse momento, uma área... De mais, de mais de emissão demográfica do que de recepção, justamente no momento em que a prefeitura dá início, dá início às obras. Né? Bom, uh, com isso, então, o que a gente vê é que esses arranjos não oficializados, muitas vezes ilegais, uh, penetram aqui na base de programação do arranjo produtivo, não é? uh, colocando justamente os ilegalismos é? no fundamento de um negócio forjado no âmbito da política social. Até outubro desse ano, até outubro desse ano, mil famílias no período de um ano, mil famílias haviam sido removidas nessas circunstâncias dessa área. Bom, em meio a tudo isso, não é? Aquela área de Zepan, pacífica do ponto de vista da disputa. Da disputa a respeito da situação legal e, portanto, a área prioritária para a preservação do meio ambiente, argumento mobilizado frequentemente pela prefeitura para a construção do conjunto, né, da forma como vinha sendo. Uh, eu vou eviter, eu depois eu retomo esse argumento, eu não vou poder prosseguir com ele aqui em função do tempo, mas justamente a Zepan deixa de ser alvo de remoção da prefeitura e essa, a prefeitura passa a concentrar a sua, a sua a atenção, na área de Zeis. Justamente do ponto de vista da destinação da área, seria o uso, o uso menos prioritário. Ali a questão era justamente uh, proteger não é, uh, as nascentes uh, e a área de manancial. Ou seja, me parece que um grande negócio havia uh, assumido a frente dos interesses da, uh, uh, da gestão municipal na área e o que é mais marcante nisso tudo é essa mudança de posicionamento desse grupo, não é? Responsável pelo disciplinamento na área, não é? Que, num primeiro momento, atua na venda de lotes e na atração de pessoas, o que é mobilizado no argumento da prefeitura para justificar a construção uh, uh, uh, do conjunto habitacional. E, num segundo momento, é esse mesmo grupo que passa a atuar, a atuar. Na expulsão desses moradores, com a cobrança de dívidas, com ameaças, com a perseguição a lideranças. Não é? uh, ora, desse ponto de vista, o que eu queria. Né, o, que, o que eu acho que isso, isso contribui aqui para o nosso debate é o fato de que eu acho que é, é, é, é observar uma forma como a habitação vem se tornando viável hoje em dia na metrópole, e sobretudo nessa metrópole periférica né? uh, uh, uh, justamente com uma série de legalismos e contando com um chamado com a atuação do chamado mundo mundo do crime, não é? Talvez aqui o que o que o elemento o elemento distintivo nesse caso seja justamente a possibilidade de, de, de inclusão disso chamado mundo do crime do crime no horizonte de programação, não é? das ações institucionais do poder público, não é? Uh, constituindo, portanto, essa inclusão nesse horizonte de programação do poder público, não é? o elemento empírico nuclear que nos autoriza aqui a mobilizar uh, as categorias, tal como eu mencionei, do Estado do estado em suas margens da Vina ou trabalhar com alguma ideia, uma noção aqui do Estado ampliado, não é? Gramsciano, um, recorrendo aqui um, a um léxico é, uh, uh, do, do, do campo do chamado neoinstitucionalismo histórico, acho que a gente pode pensar que uh, esse encaixe institucional entre mundo do crime e Estado não é, tem implicação profunda na expansão da capacidade da ação estatal a partir da mobilização de atores não exclusivamente estatais, não é? Uh, e, por, e desse ponto de vista, talvez não estejamos somente diante da de novas formas de associação, mas sim propriamente de uma extensão propriamente do Estado, não é? Uh, nesse contexto, não é? Nesse contexto, uh, aqui. Uh, o mundo do crime e essa articulação e essa articulação uh, acabou atuando no fornecimento de garantias à rentabilidade do capital não é? uh, na crise justamente que envolve a produção da cidade como negócio não é? passando portanto pela reorientação do fundo do público mas também pela localização do chamado do mundo do crime nessa cadeia de acumulação tá Uh, esse, né? Caso eu tô obrigado. É. <risos> uh, e, e é esse justamente esse arranjo, é né, Que tá que se coloca aqui na base de viabilização desse arranjo político-produtivo, né? uh, Um negócio do ponto de vista dos valores, é, que não diria que é estratosférico mas se arrisca a se tornar um modelo na produção do espaço urbano em São Paulo, sobretudo considerando a forma de atuação do poder público nas periferias da metrópole. Constitui-se também aqui, portanto, uma nova forma de participação dos legalismos na acumulação de capital, a partir da produção da cidade como negócio. Obrigado.